É assim, o projeto das pinhas surgiu hum, na sequência de um outro doce, esse sim muito mais antigo que as espinhas, que eram as espigas de Montemor. As espigas de Montemor chegaram a ser produzidas pela Associação Fernando Mendes Pinto, que na altura, pelo valor da patente, acabou por não conseguir ficar com a patente das espigas, que foram para um outro café, que ainda hoje as confecciona na zona de Tentuba. E resolveram eles próprios, criar um, um doce diferente e daí ter surgido uh, a pinha uh, de Montemor. Foi feita à primeira forma através de, de uma pinha uh, verdadeira. Foram experimentados vários condimentos em termos do recheio, inclusivamente a questão do pinhão ou da essência de pinhão que não leva, a pinha não leva nem, nem pinhão nem essência porque acabava por encarecer muito o produto. Ao longo destes anos tem-se tentado fazer a divulgação e a promoção da pinha que é constituída por uma massa crocante da parte de fora e um recheio à base de ovo por dentro. São feitas numa forma que tem o macho e a fêmea que encaixam, vão nos tubos ao forno e depois são tiradas ainda em quente das próprias formas, que acaba por ser a fase mais complicada porque elas saem bastante quentes, vão ao forno a cerca de 360 graus. O forno tem que ser em pedra porque a própria pinha acaba por libertar algumas gorduras, porque a pinha em si acaba por não levar muito açúcar, a massa não leva sequer açúcar, leva e é muita manteiga, e depois o recheio sim leva uma cauda. Leva uma calda de açúcar. Aquelas gorduras que vão derretendo, se caírem eh, em chapa, acabam por eh, ter tendência a incendiar. Portanto, em termos de segurança, será sempre preferível que o forno tenha um fundo de pedra. Leva farinha e, e manteiga e raspa de limão. Eh, por dentro, o doce é uma base de uma calda de açúcar eh, com ovo e pau de canela. Por fora, a sua bolacha, esta ladiça, porque parece uma bolacha crocante, e depois tem o úmido doce por dentro. Portanto, é um misto de sabores, quer da bolacha crocante, quer do doce de do ovo por dentro.